Pessoal, hoje a gente vai fazer a minha versão da ursinha peposa. Eu fiz aqui uma versão ursinho comum, que eu acho que vocês podem uh, usar também, porque é super vendável o ursinho, né? Com roupa ou sem. Esse aqui foi minha peça piloto e eu usei a agulha 4,5. Achei que pro meu ponto ficou um pouquinho de buraco, ó. Mas pra vocês terem uma noção da diferença de tamanho, tá? Eu não tinha agulha 4, então eu só tinha 4,5 e 3,5. Resolvi optar por fazer com a 3,5 tá? Então, eu acho que é bacana. Vocês podem botar, de repente, alguma barriguinha, fazer uma cor diferente aqui, né? E dá pra abusar aí da criatividade porque o urso é sempre algo, uma peça coringa, né? Pra, pra venda. Então, dá pra adaptar, de repente, o vestidinho fazer um macacão, né? Ou ser separadinho mesmo. Beleza? Vamos pros materiais. Bom, gente, de fios... Eu vou usar o Amigo Love Pelúcia, nessa cor 369. Esse aqui vai dois novelos, tá? Uh, esse aqui que é pro detalhezinho da orelha é a cor 360. Esse aqui vai usar um pouquinho e se vocês quiserem fazer o detalhe, senão vocês podem fazer uh, toda a peça de uma cor só, tá? Pro focinho, a cor 7564 do fio Amigurumi tradicional, tá? Com o fio pelúcia, eu vou usar a agulha 3,5, e com o fio amigurumi eu vou usar a agulha 2,20, tá? Marcador de ponto, tesoura. Essa agulha é um pouco mais grossinha aqui, porque tem que passar o fio pelúcia dentro, então, peguem alguma agulha que consiga uh, passar esse fio para poder costurar. Olhos de segurança de 13 milímetros. Mas vocês podem colocar do tamanho das, né, da preferência de vocês ou vocês podem bordar os olhinhos também. E esse aqui que ele é chatinho, ó, que eu tô usando no, como focinho. Ele é como um olho de segurança, só que ele é chatinho, bem pequenininho. Mas também dá pra bordar o focinho, beleza? E pro vestido eu vou usar o Jeanslite da Círculo na cor 8752. Tá, que é esse meio cozadinho aqui, e agulha 2,20, a mesma coisa do que o fio amigurumi, beleza? Ó, gente, a gente vai começar com o fio pelúcia, agulha 3,5, e a gente vai começar pelas pernas, tá? Aqui eu fiz a primeira perna, cortei e deixo na espera. Vou fazer com vocês agora a segunda perna, igual essa daqui, e aí vocês não cortem o fio porque a gente vai emendar uma na outra, certo? A gente vai começar por essa parte aqui, o um anel mágico, lembrando que uh, no fio Pelúcia eu não consigo fazer aquele anel mágico grande assim e puxar depois, porque esse fio ele dá uma trancadinha pra puxar. Então nesse caso eu optei por fazer um anel mágico bem pequenininho mesmo, assim ó, pequenininho, tá? Passo a agulha aqui, puxo o fio e seguro, tá? E aí, eu vou trabalhar todos os pontos aqui dentro, pra no final dar uma puxada bem pequenininha, certo? Então, vai colocando aqui, lembra de pegar as duas partes, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Ó, sempre pegando ali, ó. Três. Quatro. Quatro. Cinco, seis, sete e o último, oito, tá? Então, vocês vão começar a carreira um com oito pontos baixos no anel mágico. E aí, se vocês olharem, já ficou fechadinho. No máximo, tem um furinho pequeno ali, ó, que dá pra dar uma puxadinha, ó. Bem de leve, ó, viram? Puxei um pouquinho e já fechou, tá? Pra não precisar ficar puxando muito. Uh, nesse fio aqui, a gente tem que cuidar pra visualizar bem os pontos, tá? Eu achei tranquilo, dá pra visualizar por cima, mas pra não confundir, eu gosto de botar o um marcador de ponto no último ponto de cada carreira, tá? Fizemos a primeira, vamos pra carreira dois, que agora é uma carreira só de aumentos. Então, são dois pontos baixos no mesmo local de base, tá? Ó. Esse aqui primeiro vai estar tá mais apertadinho. Um e dois. Tá? Faz aumentos até o final da carreira. Ok, então aqui a carreira dois eu fiz só aumentos, fiz oito aumentos. Então eu fiquei com um total de 16 pontos. A carreira três a gente vai fazer um ponto e um aumento repetido por oito vezes até o final. Então um ponto, um aumento, um ponto, um aumento até o final da carreira, tá? Então, ó, um ponto aqui e o aumento são dois pontos no mesmo lugar. E aí, repete isso até o final da carreira. Ok, essa carreira 3 ficou com um total de 24 pontos, tá? Agora, da carreira 4 até a carreira 13, a gente vai fazer 24 pontos baixos. Não vai ter aumento nenhum, certo? Então, é só, ó, fazer ponto baixo da carreira 4 até a carreira 13 certo vou acelerar e volto aqui ok então eu terminei a carreira 13 aqui né se vocês estiverem fazendo a primeira peça vocês cortam o fio e deixam separado se vocês estiverem na segunda aqui como eu não solta tá agora a gente vai unir as peças Aqui a gente tem 24 pontos e aqui a gente tem 24 pontos, tá? E o que a gente vai fazer é juntar. Então, agora eu vou deixar o fio aqui e vou seguir, vou fazer a próxima carreira, que é a 14, nessa parte aqui, nessa perna, tá? Eu poderia começar aqui, mas eu vou começar pegando o último ponto e depois esse aqui, tá? Pra pegar um pouco dessa quebra. Esse fio longo aqui, deixa pra dentro que a gente vai usar ele depois pra fechar o buraquinho que fica entre as pernas, tá? Tá? Então, eu vou colocar aqui e vou fazer, deixa eu só ajustar aqui, e vou fazer uh, 24 pontos baixos, olha só. Fiz um, fiz um aqui, ó, tá? Agora, eu vou fazer o segundo nesse aqui pra deixar nivelado, ó. Dois, deu. Agora, vai sair mais justinho. Então, eu vou fazer 24 pontos, tá? Vou fazer ponto baixo até chegar aqui o outro lado pra mostrar pra vocês. Eu fiz dois, aí é só seguir fazendo, ó. Fiz três, tá? Encontro vocês ali na, do outro lado. Ó, 24, tá? Fiz 24, vou pular pro ponto da outra perna. Esse aqui é desse aqui, ó, tá vendo? Então, eu venho pra esse aqui. E vou fazer 24 também, que são os 24 da outra perna. Se tiver na dúvida, a gente vai contando, que daí vocês se acha melhor, ó. Dois, três. Isso aqui tudo é a carreira 14, tá? Vamos seguir fazendo até lá. Ó, 23. E o ponto 24 é o que eu deixo sempre o último, com, o último ponto com o marcador, né? Então, aqui, ó. Fechei os 24 desse lado. Então, a carreira 14 ficou um total de 48 pontos. 24 pontos desse lado, 24 pontos desse, tá? Então, fechamos um total de 48 pontos. Agora, a carreira 15, a gente vai fazer esses 48 pontos de novo, tá? Sem aumento, sem diminuição, só pra gente fazer o contorno, ó. Eu vou vindo aqui e vou fazer todos esses pontos aqui, tá? Tá? Então, vamos lá, carreira 15, só pontos baixos, 48 pontos baixos. Ó, reparem que aqui, ó, pra vocês não confundirem, aqui tá o ponto que eu subi, aqui é o próximo ponto, tá? Pra vocês não, não perderem na contagem, não fazerem ponto a menos ou ponto a mais, certo? Vamos lá, só ponto baixo. Fazer o último. Fechei os 48 pontos da carreira 15. Agora, a carreira 16 é quatro pontos baixos e uma diminuição vezes 8 Que vai dar um total de 40 pontos. A gente vai diminuir oito vezes, tá? Então, vou fazer a diminuição aqui com vocês. Primeiro, ó, quatro pontos baixos, ó. Um. Dois. Acabou. Três, quatro pontos baixos. Agora eu vou fazer a diminuição no fio pelúcia da mesma maneira que a gente faz nos outros fios, ó. Pega só a alça da frente, puxou, puxou, tá? Mesma coisa. Então, vamos repetir quatro pontos baixos e um aumento até o final. Ok, então fechamos aqui a carreira 16 com 40 pontos baixos, tá? Agora a carreira 17, carreira 18, carreira 19, só ponto baixo sem diminuição, tá? Então vamos repetir uh, os 40 pontos baixos por três carreiras: carreira 17, carreira 18 e carreira 19. Terminamos, então, a carreira 19. Eu vou aproveitar agora pra fechar esse buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Antes que... Eu até poderia ter fechado antes de subir essas últimas carreiras aqui. Eu vou pegar o fiozinho, cadê? O fio que ficou da primeira perna, tá? Que ele já tá lá pertinho, já tá preso. E o que que eu vou fazer? Eu vou fechar esse buraco aqui, ó. Passo o fio de um lado pro outro... Dou uma puxada aqui, ó, de novo. De um lado até o outro. Puxa aqui. Esse fio não dá pra puxar muito, tá, gente? Pra não arrebentar. E aí, vou dar um nozinho, ó. Vou pegar esse aqui. Vou passar. Vou passar por dentro, ó. Pra dar um nozinho. Mais um nozinho. Aqui. Ó, e aí, é esse fio aqui eu posso deixar pra dentro, tá? Também aqui eu vou aproveitar pra colocar o enchimento aqui nas perninhas também, tá? Porque depois a gente vai subindo, vai ficar mais difícil de empurrar aqui. Eu optei por não colocar muito, muito, muito enchimento, porque eu quero uma, uma ursinha bem fofinha, sabe? Esse fio já é fofo, então eu não quero colocar muito, muito, muito enchimento pra não ficar uma peça muito dura, tá? Mas pra, mas pra fofo, entendeu? Vamos dividir, vamos botar parte aqui, parte aqui. Não precisa muito agora, mas é só pra chegar lá no pezinho, depois daqui de cima eu consigo colocar, tá? Então, a gente vai seguir carreira. 20, a gente vai fazer três pontos baixos e uma diminuição vezes oito. Vai dar um total de 32 pontos, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Um, dois, três e uma diminuição. Aí, que eu tenho que pegar só a primeira. Diminuição e vai repetir isso até o final da carreira, tá bom? Fechamos aqui a carreira 20. Agora, carreira 21, 22, 23 e 24, 32 pontos baixos, tá? Só fazer ponto baixo no decorrer da carreira toda, sem aumento e sem diminuição. Um total de quatro carreiras, tá bom? Ok, terminamos a carreira 24 com 32 pontos, tá? Agora a gente vai diminuir. São dois pontos e uma diminuição... Vezes 8, que vai dar um total de 24, tá? Ok. Finalizamos a carreira 25. Ficou no total de 24 pontos baixos, tá? A carreira de número 26 agora vai ser só de pontos baixos. Então, 24 pontos baixos, sem diminuições, sem aumentos. Ok. Uh, fechamos a carreira 26 e aqui a gente tem o final do corpinho, tá? Agora a gente vai começar a fazer os aumentos para fazer a cabeça. A cabeça não é costurada no corpo, é tecido tudo junto, tá? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Vou colocar na legenda a carreira 27. A gente vai fazer seis pontos baixos, quatro aumentos seguidos, oito pontos baixos, quatro aumentos seguidos e dois pontos baixos. Esses quatro aumentos, um seguido do outro, vão ficar aqui nas laterais, ó, para fazer a bochechinha. Do, do ursinho, da ursinha, tá bom? Então, tem que cuidar só nesses quatro pontos, quatro aumentos juntos, pra não esquecer nenhum pontinho na lateral aqui. Então, vamos lá juntos. Então, seis pontos baixos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Chegou aqui na lateralzinha, ó. Agora eu vou fazer quatro aumentos. Então, o aumento é dois pontos no mesmo lugar, né? Então, aqui, ó. Fiz um aumento aqui do ladinho. Um aumento. Ó, fiz o segundo. Opa, deu uma laçada. Que laçada é essa? Terceiro aumento e o último aqui. Quarto aumento, tá? O que eu digo pra não comer ponto é que, às vezes, como o aumento vem pra cá, ó, a pessoa começa a fazer aqui e pula esse ponto aqui, tá? Então, eu fiz quatro aumentos. Agora, eu vou fazer oito pontos baixos, outros quatro aumentos juntos ali e finalizo com dois pontos baixos, certo? Beleza. Agora, a gente vai fazer uma outra carreira com aumentos também, tá? Então, carreira 28, oito pontos baixos, quatro aumentos. 12 pontos baixos, 4 aumentos e termina com 4 pontos baixos, certo? É só seguir a receita que tá na legenda. Ok, finalizamos a carreira 28, que ficou no total de 40 pontos. Agora a carreira 29, 10 pontos baixos, 4 aumentos, 16 pontos baixos, 4 aumentos e finaliza com 6 pontos baixos. Num total de 48 pontos, tá? Dá pra ver aqui que a gente já tá aumentando, ó, as laterais pra ele... Pra ursinha ficar bem bochichudinha, tá bom? Ok, finalizamos a carreira 29 ela ficou com 48 pontos baixos, tá? Agora a gente vai fazer a última carreira de aumentos, tá? A carreira 30 vai ficar com 12 pontos baixos, 4 aumentos, 20 pontos baixos, 4 aumentos e finaliza com oito pontos baixos, certo? Só seguir a legenda tranquilamente pra fazer. Essa vai ser a última carreira de aumentos. Ok. Finalizamos aqui a carreira 30, tá? Ó, já deu pra ver bem aqui como é que fica. Ele abre pra lateral. Agora, antes de continuar, eu vou colocar um pouco mais de, de enchimento. ok só para ficar na barriguinha aqui depois na cabeça a gente vai colocando no decorrer da peça tá vamos seguir agora a gente vai ter uma sequência de carreiras iguais tá que vai ser a subida aqui da da cabeça então vamos lá carreira 31 até a carreira 37 só pontos baixos tá é um total de 56 pontos baixos em cada carreira tá então na carreira 31 até a carreira 37 só ponto baixo ó gente terminei aqui até a carreira 37 tá agora eu vou colocar duas carreiras na legenda aqui pra não ficar tão longo o vídeo porque tem carreira de repetição então agora na carreira 38 cinco pontos baixos e uma diminuição cinco pontos baixos e uma diminuição até o final tá vai dar um total de 48 pontos e na carreira 39, que eu já vou botar a carreira 39 aqui, é só pontos baixos, tá? É só 48 pontos. Então, faça uma carreira de aumento e uma carreira de pontos sem aumentos, tá bom? Ok, gente. Então, terminamos aqui a carreira 39, tá? Agora, a gente vai botar os olhinhos de segurança. Os olhinhos de segurança são entre a carreira 35 e 36, tá? Então, eu tava aqui na 39... 38, 37, 36 e 35, ó. Entre 36 e 35. Essa carreira aqui. Vou colocar aqui a minha agulha no meio, ó, pra eu conseguir um, centralizar, tá? Vou contar, vou deixar esse aqui no meio e vou contar mais ou menos quatro pontos pra cada lado, ó. Tirando esse aqui do meio, ó. um, 2, 3, 4, que assim. Um, dois, três, três, quatro. Aqui, assim. Ó. esqueci esse aqui eu pulei um. Deixa eu ver aqui. Ó, analisa, -se, vê se tá centralizado. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Ó, tirei. Ok, pra mim tá centralizado. Vou colocar aqui a a travinha. Aqui, tá? E vamos continuar, então, carreira 40, tá? Quatro pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá bom? Quatro pontos baixos e diminuição, quatro pontos baixos diminuição. Vai ficar um total de 40 pontos. Ok. Ok. Vamos a carreira 41, tá? Vou fazer 41 e 42, porque a carreira 41 agora é só ponto baixo, 40 pontos baixos. E a carreira 42 é 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, eu vou deixar na legenda aqui e vocês sigam trabalhando. Ó, gente, eu já coloquei um pouco mais de enchimento aqui. A gente finalizou a carreira 42. Então, agora, na 42, a gente fez três pontos e uma diminuição, né? Agora, na 43, também é dois pontos e uma diminuição, mas eu vou desencontrar as diminuições aqui pra não ficar aparente, tá? Então, a gente vai fazer um... Vou fazer esse começo aqui com vocês, ó. A gente vai fazer... Um ponto baixo, uma diminuição, pra começar. Agora, a gente vai fazer... Dois pontos e uma diminuição vezes 7 e vai terminar com um ponto baixo lá no final, tá? Ok, pessoal, finalizamos a carreira 43, né? Agora a gente vai fazer as duas últimas carreiras da, carreiras da cabeça: a 44, que é um ponto e uma diminuição até o final, por toda a volta um ponto e diminuição um ponto e diminuição vai ficar 16 pontos e depois a gente vai fazer oito diminuições e aí eu volto para mostrar para vocês o anel mágico invertido que tem um truquezinho que eu faço com esse fio aqui para ficar melhor tá bom ó gente aqui fiz as diminuições né e vou colocar vou cortar um pouco desse fio que não precisa tanto que eu cortei grande demais vou colocar aqui na na agulha. E vou fazer esse anel mágico invertido aqui. Uh, esse aqui, com esse fio, eu não vou conseguir puxar muito, sabe? Pra fechar. Então, eu vou fazer o anel frouxinho mesmo, tá? Não vou, não vou puxar muito. Tem gente que faz de fora pra dentro, tem gente que faz de dentro pra fora. Enfim, tanto faz, tá, gente? Pra... Ainda mais com esse fio aqui, que a gente não consegue ver tantos detalhes, tá? Então, assim, ó, quando faz, já dá a puxadinha, tá? Não, não, não, esse aqui tu não vai conseguir puxar ele todo no final, porque ele não desliza muito ele nele mesmo, sabe? Então, a gente vai, ó, dando puxadinhas aqui, até ir chegando na última parte. E aí eu vou mostrar um truquezinho pra vocês aqui. Ó, ele ficou um buraquinho aqui, Tá vendo? Eu consigo puxar pouca coisa. Então, o que, que eu vou fazer? Agora, eu vou vir sempre, ó. Vou vir aqui no buraquinho e vou vir pro lado. E vou ir fazendo esses pontos, ó. Por cima. Toda a volta. Toda, toda a volta. E vai preenchendo. Eu vou refazendo essa camada, sabe? Além de ficar mais reforçado a finalização eu vou conseguir preencher mais e fechar mais, sabe? Essa fibra que sai aqui, depois a gente corta, tá? Ó, vamos pro último aqui, ó. Ó, tá vendo? E fica mais fechadinho. E aí depois eu vou colocar aqui pra dentro e vou sair em alguma parte aqui da, da lateral. Ó. Ó. E aí ele ficou bem fechadinho, tá bom? A gente corta esses enchimentos aqui que saíram, certo? Vamos as orelhas. Ó, pessoal, para as orelhas eu já comecei essa parte. Sempre que tiver esse começo eu não vou fazer todo o anel mágico de novo e mostrar tudo isso pro vídeo não ficar longo, sendo que já são coisas básicas que vocês sabem fazer. Então já tá na tela. Eu fiz aqui a primeira carreira, oito pontos baixos no anel. Segunda carreira, oito aumentos. Terceira carreira, um ponto e um aumento vezes oito. E a última carreira aqui, 24 pontos baixos, tá? Então é só vocês seguirem aqui e anotarem a receita. Agora vamos partir para a parte que a gente tem a troca de cor, tá? Então o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer dez pontos baixos. Estamos na carreira cinco, tá? Carreira cinco. Dez pontos baixos nessa cor clara, tá? Então eu vou acelerar 10 pontos aqui. Ó, no décimo ponto, eu puxo e pego outro fio pra fazer a troca de cor, tá? Dez pontos, ok? Esses dois aqui eu vou conduzir um pouquinho junto pra, pra prender, tá? Agora vão ser dez, uh, dez... Desculpa, três pontos baixos na cor escura, tá? Então, já fiz aqui. Vou puxar aqui pra ficar bem firminho. Vamos lá. Um. Dois Três, tá? Prendi ele junto Opa, fiz o três e não toquei de cor Peraí A última voltinha Eu preciso pegar outra cor Ok, tá? E agora eu faço Onze pontos baixos na cor clara Até o final da carreira aqui e volto pra gente fazer a próxima sequência de troca de cor. Ok, fechamos a carreira 5. Agora, a carreira 6 e a carreira 7 vão ser iguais, tá? Então, a gente vai repetir. Vai ser nove pontos baixos na cor clara primeiro. Então, vamos lá. Ó, nove. Eu puxo aqui, puxo esse fio marrom que tava na... Esse fio marrom que tava solto aqui, ó. Cuido pra não trazer ele, ó, apertado demais. Trago ele frouxinho e pego aqui, tá? Não tô conduzindo esse fio aqui, ó. Deixando ele solto aqui atrás, tá bom? Aí agora, com a cor escura, eu vou fazer cinco pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro... Cinco aqui, ó, volto com essa cor pra cá, ó, tá? E agora eu faço com a cor clara até o final dez pontos baixos. E depois da carreira 7 eu repito exatamente a mesma coisa, ok? Ok. Ficou assim, ó, gente, tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou cortar o fio escuro e vou deixar um fio mais longo desse aqui para eu fazer a costura, tá? Porque é da mesma cor. E aí ele vai ficar assim, ó. Com o miolinho da, da outra cor, quando a gente for costurar. Certo? Vamos pro focinho. Ó, para fazer o focinho, eu fiz... 6 pontos baixos no anel mágico, aqui com o fio amigurumi dois e agulha dois, 2 tá? dois e 2, tá? 2 e 20. 6 pontos baixos no anel mágico, carreira 2, 6 aumentos, carreira 3, 12 pontos baixos, e carreira 4, 1 um ponto e 1 um aumento por toda a volta, certo? Essas carreiras estão aqui na tela para vocês verem. O que que eu fiz? Eu não puxei muito o anel mágico para não fechar ele demais aqui, porque eu vou colocar o, o focinho. Então, eu não apertei demais para ficar fácil de colocar, ó. E mesmo assim, a gente tem que dar uma empurradinha. Então, lembrem de não, não apertar demais, tá? Ó. Como esse meu focinho, ele vai ficar emborcadinho assim, ó. Ele vai ficar mais fino. Eu não vou colocar a trava de segurança assim, ó. Porque eu não vou botar essa parte mais... Larga lá pra dentro Eu vou colocar, travar ao contrário, tá? Assim, ó Pra ele ficar com a pontinha mais bicudinha Tá bom? Tem que ir colocando assim, ó, devagarinho É mais difícil de colocar Esse aqui eu não consigo usar o aplicador Tem que ir, ó, um lado pro outro E coloca bem lá pra baixo, tá, gente? Porque daí, ó, eu consigo deixar ele mais fininho pra cima Tá? E aí eu vou seguir agora toda a sequência que tá na tela aqui tá? Da carreira 5 até a carreira 10 e volto com o focinho pronto pra vocês verem, porque não tem segredo, é só seguir a contagem das, das carreiras, certo? Ok, gente, ficou assim. Eu vou fazer um, um ponto baixíssimo aqui e vou deixar um fio pra costura, tá? deixa um fio longo pra costura aqui. Esse aqui é o seguinte, essa partezinha maior, que vocês sabem que tem os aumentos aqui, é pra ficar na parte de baixo, pra parecer que é uma boquinha aqui, tá vendo? Então, essa parte aqui, ó, vai ficar assim, ó, tá? Com essa parte maior aqui em cima, então dá a impressão de que o nariz sai daqui e aqui é como se fosse uma boquinha, ó, se vocês olharem de lado, tá vendo? É pra fazer que a boquinha é aqui, ó. Quem quiser bordar uma boquinha, pode bordar aqui. E aqui o nariz sai de cima. Então, a gente vai colocar aqui, certo? Vou mostrar pra vocês os braços. Ok. Os braços, sem segredo, tá na tela aí. São oito pontos baixos no anel mágico e uma carreira de oito aumentos. Aí, depois da carreira três até a carreira quinze, só ponto baixo, tá? Então, se vocês façam dois... Eu coloquei enchimento só aqui, ó, na partezinha da mão. Ó, esse aqui eu nem botei ainda pra vocês verem. Então, vocês vão botar um enchimento, vou colocar aqui, ó, só na mãozinha. Porque eu não quero que esse braço fique muito... Deixa eu botar mais um pouco. Não quero que esse braço fique muito aberto no corpo, sabe? Então, vai ter, vai ter enchimento só nessa partezinha aqui de baixo, tá? Tá? Pra essa outra aqui, ó, quando a gente costurar, ele ficar pra baixo, ó. Se ele ficar muito muito cheio, vai ficar assim, ó, afastado, tá? E agora a gente vai pra costura. Eu vou subir um pouco aqui a câmera pra ficar mais fácil pra vocês. Ok. Coloquei o fio na agulha. Uh, eu vou colocar aqui, ó, bem nessa, na, nessa carreira rentezinha aqui no pescoço, ó vai ser a, a carreira do braço e nessa aqui, a outra do braço. Por quê? Porque eu não vou fechar os dois assim, eu vou costurar uma, um lado e depois eu vou costurar o outro. Então, cada um eu vou costurar numa carreira, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, essa aqui eu vou costurar depois aqui, ó. Então, nessa aqui de baixo é que eu vou costurar essa aqui, tá? Então, eu vou passar o fio aqui pro outro lado, que eu quero começar com esse aqui. Deixa ele focar aqui um pouquinho, tô com o fio aqui, tá? Eu vou pegar o um cantinho aqui do ponto e os dois deixa eu ver se vocês conseguem enxergar nessa lateral aqui. Os, as duas partes desse aqui, tá? Deixa eu só fixar aqui que o segundo ponto vai dar pra enxergar melhor. Ok, tá vendo aqui? É que eu não posso fazer muito afastado, porque esse fio eu não posso puxar muito. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar um aqui e dois daqui, ó. Ó, dá pra ver? Fazer separado pra vocês verem. Um daqui e aqui, ó. Dois daqui, dá pra ver? E assim a gente vai fazendo, tá? Vou fazer até, até esse lado aqui. E volto pra mostrar esse contorno aqui. Ó. Cheguei aqui. Aí, agora, nessa carreira aqui, ó, eu vou costurar essa parte aqui. Continua da mesma maneira que a gente tava antes, ó. Pega um aqui... E pega dois aqui. Ó. Pega um aqui. Tô com a cabeça aqui. Também. Isso. E já puxa, tá, gente? Não deixa eu puxar pra mais de um ponto depois, querer puxar vários pontos que não... Pode ser que o fio arrebente ou que ele saia... Hum perca um pouquinho desse espelhinho, sabe? Vou colocar aqui pra baixo do braço, ó. Vou puxar um pontinho. Vou dar um nó. Vou colocar pra dentro de novo, vou sair aqui num outro lugar, ó. Ó, ele não entrou pra dentro, vou fazer mais um. Vou colocar aqui, vou fazer um nó. Vou jogar lá pra trás do corpo. Se vocês quiserem passar esse fio mais vezes no corpo, é só olhar o sentido, ó. Tá vendo que o sentido do fio tá pra cá? Então, tipo, eu não vou botar um fio reto pra cá, ó, porque ele vai perder o sentido, né? Então, eu coloco aqui, ó. Ó, ele esconde na trama. Ó, tá vendo que os polinhos que soltam de vez em quando? Né? Tá? Olha o sentido aqui do ponto, tá vendo? Mais um. E sai. Beleza então vocês costurem os dois braços assim e a orelha vocês vão colocar com centralizar aqui o, o colorido na na lateral do da cabeça partindo do meio aqui ó tá e aí o bacana é que vocês prendam com o alfinete para ajudar. Deixa eu pegar aqui. Ó, Para vocês terem uma ideia do lugar que vai ficar, colocar as duas orelhas aqui e fazer a mesma coisa que eu fiz com os braços. Costurar. Pode começar aqui por trás, que é mais fácil costurar toda essa borda aqui e fazendo a volta. E costurando toda a outra aqui, como foi feito com os braços, certo? Vamos botar o focinho agora. Ó, pro focinho vou pular um ponto aqui, vindo segundo para fazer aquele fechamento invisível aqui. Como é o fio amigurumi, eu peguei outra hum, outra agulha, tá? E aí, a gente vai colocar aqui, ó. Lembram que essa partezinha aqui, ó, de baixo, ó, é da boquinha. Então, aqui é o focinho em cima. Deixa eu posicionar aqui. E ó, eu vou posicionar na linha dos olhos, tá? E aí, vou prender com o com alfinetes aqui. Vai um pouquinho de enchimento depois, que a gente vai prendendo, vai um pouquinho de enchimento uh, nesse focinho, tá? Ó, certo? E aí, gente, é só seguir a costura devagarinho, vai pegando pontinho por pontinho aqui, e vai passando nas duas alças aqui, certo? Volta no mesmo lugar que entrou, sai no próximo. Esse ponto do urso é muito grande, né? Se eu for contar ponto por ponto, então, a gente pode prender no mesmo ponto de, da cabeça, tá? Porque ele não vai condizer um ponto daqui, não vai equivaler a um ponto daqui, né? Então, a gente pode repetir o lugar onde tá fazendo ou pegar só uma alcinha, ó, pra conseguir finalizando a costura, tá bom? Então, eu vou dar toda a volta aqui. Faltando um pedacinho, vou colocar um enchimento e volto pra mostrar pra vocês a roupinha. Ok. Pra fazer o vestido, agulha 220. Vou fazer um nó corrediço aqui, pra gente começar. E vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Essas duas primeiras vão contar como subida de ponto. Eu vou fazer aqui três meio pontos altos, tá? Faço a laçada, pulo uma, duas, e vou fazer três meios pontos altos aqui, ó. Faço um. Faço dois. Faço três. Ok? Então, ficou um total de... Quatro pontos sempre, tá? Porque essas duas correntinhas aqui contou pra subir. Agora, eu vou virar e vou fazer uma correntinha. Essa uma correntinha não vai valer como ponto, tá? É só pra dar uma subidinha aqui. E aí, eu vou fazer o ponto sempre na alcinha de trás, ó. Tá vendo? Eu vou fazer ele em BLE, ó, na alcinha de trás do ponto. Contando com esse primeiro aqui, ó. Vou tirar a correntinha que eu fiz, contando com esse aqui que é o primeiro, tá? Tá? Então, eu vou fazer uma correntinha, só pra ficar aqui um espacinho. Vou dar a laçada e vou fazer aqui atrás um meio ponto alto. Tá? Só na alcinha de trás. Um, dois, três. E lembra que tem um quarto aqui, tá? São de quatro pontos, tá? E vira e faz de novo. Uma correntinha e quatro meio pontos altos, ó. Um... Dois, três, quatro. Beleza? E vai fazendo isso até chegar no contorno todo do corpo da ursinha aqui, ó. Deixa eu subir aqui, ó. Ó, vai ser uma tirinha que a gente tá fazendo aqui, ó, que vai dar toda a volta no corpo, Tá? Eu vou voltar aqui e vou dizer quantas carreiras eu fiz, mas o ideal é vocês medirem porque o ponto de vocês pode dar diferença de acordo com o fio que vocês estão usando, Atenção, né? Então, o importante é que isso aqui dê toda a volta, beleza? Ó, oh, gente, eu fiz 29 carreiras, tá? O que que, vou, o que que eu tô fazendo? Eu vou deixar folgadinho, tá? E isso, essa partezinha aqui, ó, dessas duas últimas carreiras, eu vou, vou prender depois com um velcrozinho ou um botão, tá? Então, na verdade, ó, o total, embaixo do braço, passa um pouquinho, tá vendo? Passa duas carreiras por cima, porque eu vou colocar aqui pra prender depois, tá? Agora a gente vai trabalhar carreiras de ida e volta, porque eu vou deixar uma parte aberta, pelo menos até... Uh, passar nessa cintura aqui, pra criança poder colocar a roupinha sozinha, tá? Então, vai pegar aqui agora. Voltamos. E vou trabalhar aqui, ó, na lateral, tá? Trabalhar com pontos altos. Então, eu vou subir três correntinhas aqui. Ó. E vou trabalhar ponto alto aqui nessa lateral. Tá? Só que eu vou fazer, como eu quero que esse vestidinho abra, eu vou fazer o equivalente a um ponto alto e um aumento. Faço no mesmo local. Certo? Escolho o próximo aqui, ó. Um ponto alto e um aumento. Eu quero que o vestidinho abra já desde cima. É o modelinho dela, tá? Um ponto alto... E um aumento, tá? Aí, eu vou fazer isso até quase o final. Vou deixar essas duas carreiras aqui pra botar o botão. Então, eu volto quando chegar aqui. Ó, gente, não vou fazer nessa partezinha aqui, tá? Que eu vou deixar pra prender depois. Então, eu vou virar aqui dá duas carreiras, ó. Vou virar, vou fazer três correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui junto, pra não ficar um buraquinho, fazer um aumento, né? E vou seguir repetindo lá até o final a mesma coisa da carreira anterior. Um ponto e um aumento. Vai lá, um ponto e um aumento. Porque eu quero que o vestido fique bem babadinho desde cima. Ok, terminei aqui. Agora eu vou virar e vou fazer uma carreira só de pontos altos, tá? Sem aumento nenhum. Só ponto baixo até o final. E aí a gente vai ver se já vai dar pra passar pelo quadril pra poder fazer o vestidinho na circular, em vez de fazer virando a peça. Vamos ver. Ok, gente. Depois dessa carreira, a gente vai juntar. Vamos pegar lá o outro lado a gente vai fechar a peça, Tá? Então, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Deixa eu passar meu fio pra cá. Ó. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui. E agora, eu vou começar a trabalhar no circular, só com carreira de ponto alto, tá? Então, subo três correntinhas e sigo trabalhando ponto alto por toda a volta, tá? Quando chegar aqui, fecha com ponto baixíssimo e sobe pra próxima carreira. Tá bom? E eu volto pra dizer pra vocês quantas carreiras eu fiz pra ficar na altura que eu quero, tá? Ó, oh, gente, ficou assim. Eu fiz de carreiras aqui circulares, inteiras, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, tá? Agora, pra fazer um acabamentinho aqui embaixo, vou fazer uma correntinha, vou fazer um, dois, três pontos baixos. E aí, vou fazer tipo um ponto picô, ó, três correntinhas, volto aqui no mesmo ponto que eu tava fazendo e faço um baixíssimo, tá? E aí, vou fazer de novo. Uma, duas, três pontos baixos, três correntinhas, volto no mesmo buraquinho do ponto aqui e faço um baixíssimo. E sigo fazendo essa sequência... Que é para dar um acabamento a peça, assim, ó. Pra ficar um, uns biquínis, tá bom? Ok, gente. Terminei o acabamentinho aqui. O que, que eu fiz aqui agora? Uh, prendi aqui, para segurar um pouco. E coloquei marcadores de ponto onde eu quero colocar as alças. Então, aqui atrás e umas alcinhas aqui na frente, tá? O que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o fio... Vou fazer um nó corrediço aqui e vou prender aqui onde tá o marcador, ó. Aqui onde eu quero fazer o... a alcinha. Vou fazer um ponto baixo. E aí eu vou fazer correntinhas até chegar lá no outro lado e vamos ver a distância. 18 correntinhas aqui pra testar se chega na altura que eu quero lá do outro lado. E chega, ó. Tá? Pra ficar folgadinho aqui. Tá vendo? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar essas 18 aqui vou tirar o vestido pra ficar mais fácil agora aqui de tecer E o que que eu vou fazer? Essas 18 correntinhas aqui... Eu vou prender aqui na outra base, né? A parte de trás. Desculpa a gente sair da tela, vamos de novo. Vou prender aqui onde estava o marcador de ponto, tá? Ok? Puxo. Tirar o marcador para ficar mais fácil. Tá? E o que, que eu vou fazer agora? Eu vou tecer pontos baixos nessa correntinha, até chegar lá na frente, tá? Pra completar a alcinha. Ó, pra ficar um pouquinho mais grossinho. Aí, eu vou arrematar o fio quando chegar lá. Aqui, a mesma coisa, tá? Vou prender um fio novo aqui e vou fazer as 18 correntinhas até chegar aqui. Ó, gente, ficou assim, tá? Então, vamos colocar nela pra ver... Ficou de um jeitinho que criança pode colocar, tá? Bem fácil, fácil de colocar. E aqui atrás, ó, coloquei um velcro. Ó, tranquilão de fechar, tá bom? E aqui está a bebose. Certo? O que eu vou fazer agora é pegar um fio aqui, da mesma cor da... Da, da pele dela e eu vou vir com o fio lá de cima porque eu quero fazer algum detalhe aqui no olho porque eu tô achando que esse olho tá simples aqui, ó acho que eu vou passar eu aqui. acho que eu vou passar, ó aqui por cima então eu vou colocar aqui vou testar pra ver se eu faço embaixo também ou se só em cima, vamos ver Ó, por cima. Deixa eu ver se eu coloco por baixo. Não, deixa eu só por cima, tá? Então, eu volto aqui. Eu vou lá do outro lado. Deixa eu ver mais ou menos de onde um é que eu entrei aqui, ó. Aqui, acho que... Puxei mais aqui, certo? E aí, aqui, eu dou um nozinho e coloco pra dentro. O que eu vou fazer agora também, que é um outro detalhe, é pegar o fio amigurumi, colocar aqui na, na agulha também, porque eu quero fazer uma boquinha. Uma boquinha assim, ó, aqui pra ela. Então, eu vou entrar aqui num, num cantinho. E aí, vou medir essa boquinha aqui, ó. Tá vendo? Onde é que Tem onde eu quero que fique. Acho que é... Acho que é assim. E vou, vou sair lá no mesmo lugar também, ó, onde eu entrei. Ó, estão vendo? Vou fazer uma boquinha. E aqui também dou um nozinho. E coloco pra dentro. Ó, boquinha, olharzinho. Espero que vocês tenham gostado, pessoal.